O senhor é? O nome do senhor é? José Brandieri. Sou José. O senhor é italiano. Italiano. Meus pais vêm da Itália. Eu nasci na, aqui em Ristinga. Você é de, de Ristinga? É. Ristinga, para quem não está é? tá vendo o nosso vídeo aqui, é aqui pertinho, né? Então, é, Franco. Meu, meu, pai, meu pai morava na fazenda do Fernando Rosa. O senhor conheceu os Rosa? Dos Rosa eu conheci, eu, dos Coutos. em Rosa, jogava bola, Tão Rosa. Aqueles eram mão de bola, hein? Então, meu pai meu pai era administrador de lá, daquela fazenda. Tá da fazenda? Eu sou José, quem são os irmãos do senhor? Meus irmãos eram o Pedro Brandieri, ele faleceu agora. O Pedro Brandieri era oficial de justiça. Oficial de justiça? Ele, ele era oficial de justiça, ele morreu com um negócio de, na perna dele. Aí ele, ele não tinha mulher, não tinha filho, não tinha nada, largou herança para nós, para cinco, cinco irmãos. Ele largou mais de um milhão e meio. É, ué. Ele guardou o dinheiro, foi guardando, guardando. Morreu com a camisa só e ó. E largou tudo para nós. Essa casa aqui eu derrubei fiz a nova. Me fala, esse é irmão do senhor, e mais quem que são os irmãos? Tinha o Oswaldo Brandier, tem as, as minhas irmãs, a, Jú, a Júlia é viva ainda. Você conhece o João Preto? O João Preto. É um que era presidente do Castelinho, João Preto. O João Preto é meu, meu sobrinho. Por quê? A dona Júlia, mãe dele? A, Jú, a Júlia, a Júlia Brandiela é minha irmã, mora lá no Curso. Ah, eu tirei uma história dela. É? É. vai bater o portão ali. Vai bater. Ah, então a dona Júlia é irmã do senhor? É, você conhece ela? Conheço. Ela mora ali na tá Santa 90, Rita. está com 93 anos. É. E mais quem é que é irmão do senhor? Oswaldo Brangeli, tem o Pedro Brangeli que faleceu, tem a Nair Brangeli, Nair. Nair. Nair. Certo. E tem a Yolanda. Nós somos cinco. E cinco. Mano. A mãe do senhor como que chamava? Rosa Retucci. Rosa? Retucci. Retucci. A minha Retússia, eu conhecia conheci aqui em França. É, tem muita gente, né? Tinha o Jacinto Retússia ali na Vinaliz, tinha um boteco. O Jacintão Retússia era meu, meu tio. Irmão da mãe do senhor. E mais quem que era irmão da mãe do senhor? É, tem, a, o, tem o Luiz Retússia, que é o Jacinto o Luiz Retússia. Tem a Serafina Retússia, que me criou ali no Aí, aí a minha mãe, chama... a minha mãe é retorce também, mas eu, eu tava na, ela estava com aquele cirrose e eu estava grave de mim para e eu tinha seis meses. Serafina era irmã da mãe do senhor. É, Serafina é retorce. A minha mãe chama Rosa Retusse. É. Só que a minha mãe tava na cama, e tinha dado a luz de mim seis meses, e tá com o cirrose. Cirrose. Aí vai escutando a história, agora que a história é brava. E aí? Aí minha mãe Ritu, essa mãe Ritu, fazendeira aqui no Buritizinho, ela pegou e foi passear aqui na casa da minha irmã, dessa minha mãe que estava doente. E eu na cama com seis meses lá na. na lá. Aí, aí ela falou: Serafina, você criou óssea, leve esse menino aqui que eu não morro por causa desse menino aqui, que era eu. Ela falou pra ela, pra Serafina. Eu não morro com a desse menino. Aí minha mãe pegou um caminhão lá na roça, que é o caminhão 27, pegou e eu me levou lá para a fazenda. Levou lá para fazenda. E eu fui conhecer meu pai, tinha 18 anos. 18 anos? Ele morava aqui na Júlio Cardoso e eu lá era pertinho do Buritizinho. Mas sabe o que acontece? Ele tinha dado outra, outra menina para outra, outra família. A menina veio tomar a bênção dele, ele pegou, jogou ela nas costas e levou embora meu pai. E aquela irmã minha lá do Buriti, que foi criada comigo, que pegou para criar adoção, ficou com medo dele pegar eu e fazer a mesma coisa com a outra. E pegou e não deixou. Na cidade o senhor morou na, na doutor é, Júlio Cardoso? Não, não morei não. não. Ali moravam meus irmãos morava meu pai. E eu morei no Buritizinho. Buritizinho eu morei mais de 20 anos. Ali em Buritizinho tinha umas famílias italianas, como é, é que era? É Limonta. Limonta. Bereta. Beretta. Gino Beretta, que é da venda aqui no Beretta no Morro. E eu tinha uma venda lá também. Você e mexeu tô, com venda? Eu, eu, eu tinha um armazém lá que eu vendi, lá. agora virou supermercado. E eu era forte lá, tinha um armazém seco e molhado, chamava Emporio. Em... Emporio secos e molhados. Era meu, lá perto daquela igrejinha ali. Eu conheço ali. Então, aquela igreja, aquele mercado, aqui era meu. E tinha o um campo de bola aqui, ó. E eu fiz um campo de bote aqui, ó. Aquelas botes. Aí eu vi aquela velharada tudo parado. Eu fiz esse campo de bote. Mas juntou tanto velho pra jogar bote. <risos> e malha? Malha não. Malha não. É, só o bote mesmo. Ah, boa. Ô, São José, mas que bom. Então o senhor morou ali, o senhor lembra da época da batata? Lembro, viu? jogava batata lá no rio, lá no, no, no Sapucaí, caminhão fechado, não tinha preço a batata. Aí jogava no rio. Mas pra que jogar no rio? Pra... Porque não tinha preço lá em São José da Bela Vista. Eu conheci um amigo meu que jogou um caminhão de batata lá no, hum. no Sapucaí lá embaixo. De raiva? De raiva. Hoje o que tem de batata vai tudo embora, né? É, vai tudo embora. É muita gente para comer batata, né? Então, mas naquele tempo, olha, não valia nada, aí jogava fora, lá em São José. É, ficou famosa a, a, a cidade da batata, né? É, a São José da Bela Vista. É. Eu tinha um amigo meu, coitadinho, jogou fora um caminhão de batata. Era, era a, a, a, a produto do, de um bando de serviço, né? lavadeira. De... Ela lavava batata, sabe? Ele levava da suja e voltava limpinha. Chegava o caminhão lá e descarregava, descarregava e. Descarregava dois reais o saco, cinco reais o saco de batata, uns pegou, jogou fora. Lá na minha região teve uma época que foi o café, que eles irradicaram o café. E depois teve que... Ah, eles, eles queimaram o café, né? Queimaram o café. Para aumentar café. o preço. Hein? É na onde vir? Lá no leste de Minas. Então, eu vi dizer que queimaram o café uma vez. É, não valia nada queimar. É, não valia. Produziu muito. Ô, ô, São José, o pai do senhor, depois que o senhor... É, fez amizade com ele, ficou conhecido. Ele contava muita história lá da, da Itália, não? Não, nunca falou nada. Ele veio com que idade? Ele veio, ele, bom, isso aí eu não sei, não. Mas ele não veio, ele casou e veio. Mas aí é, eu nasci aqui, né? eu e o Pedro nasceu aqui, os outros nasceu, Todos nós nasceu aqui. E aqui vem sorteio de lá. O senhor está com quantos anos hoje? 88 e 6 meses. 88 anos. Então o senhor passou a vida... Trabalhando no comércio. É, no comércio, lá no bonitizinho. Aí eu abri uma vendinha aqui também, ó. Isso aqui eu comprei, isso aqui eu comprei a sorteiro. Eu tava trabalhando lá na enxada lá no bonitizinho, na fazenda da Sarafina, essa minha mãe, puxando a enxada, puxando. Chegou dois homens de gravata e eu com a enxada aqui. Falou assim pra mim, eu, eu sei que você tem um dinheiro na poupança, que eu tinha um um da ponça 6, 7 mil reais, milhares, milhares. Mas, mas como é que você sabe que eu tenho esse dinheiro lá? Chegou os dois homens de gravata e eu com a enxada. Aí fala assim: Nós temos um terreno para te vender. Sabe quantos anos eu tinha? 17 anos. Isso aqui eu comprei, eu tinha 17 anos. Aí chegou e assim: Onde é que fica aí? É, tem um britador de pedra ali. Pedra um britador de pedra. Você lembra daquele britador de pedra? Falei, onde é que fica? fica ali. Falei, então fecha o negócio. Fechou o negócio, peguei o carro em vim cá pegar o dinheiro, já dei a entrada de 5 mil reais. Fiquei devendo 15, 20 mil reais. Cinco por ano, <risos> mil reais. Aí eu trabalhava para minha mãe, eu pensei que era filho dela. Mas eu não era filho, eu pensei que era. Ela comprou o tipo, sítio com um filho, comprava fazenda para outro, comprava para outro, e eu estou lá. Trabalhando lá. Esperando. Chegar no fim do ano, eles me pagam que nem camarada. Um empregado. É. Três mil reais por. Cinco mil reais por ano. Aí eu ia catar café, ia plantar cebola, plantar alho, E ia catar café. A hora que eles acabaram com a colheita, eu ia catar o café. Eu ia catar quatro, cinco sacos de café. Numa safra? E eu catava que ficava direto lá que me dava. Aí eu comprei isso aqui. Sabe quantos é anos eu tinha? 17 anos. 17 anos. E o senhor casou aonde? Eu casei aqui na Matriz. Na Matriz? É. A esposa do senhor como que chamava? É? Como que chamava a esposa do senhor? Não, ela é viva. Hein? Ela é viva? É, tá aí. É, que bom, ué. Ela chamaria parecida da Lazarine Brandieri. Lazarine. É a família Lazarine. Você deve conhecer. É, ué, família conhecida. Eu... E aonde o senhor conheceu a dona Ap, Parecida? Eu conheci lá na fazenda. Na... A fazenda minha era, na... eu estava aqui na fazenda e ela era colônia nosso. O pai dela era colônia nosso e a fazenda da se Serafina era aqui. Aí nós ficamos conhecendo os dois. Aí acabou, eu... acabou casando com ela mas fugido peguei que foi fugido, porque minha mãe falou assim, ó, eu te dou dinheiro pra você, essa mãe de criação. É. Só quando você casar, senão eu não vou te dar nada agora. Aí, eu falei, eu vou arrumar uma mulher aqui, uma moça aqui, para fugir e vou casar. Arrumei essa, tá parecida aí, essa aí. Tem 64 anos de casado com ela. Que coisa boa, é 64 anos de casado. E quantos filhos o senhor tem? Eu tive três, um homem um, morreu, um, um, um, eu tenho só duas filhas, essas duas filhas aí. O nome delas é? Marisa e, Mar, e Marinete. Então o senhor tem neto aí espalhado aí? E agora vai nascer um, um tataraneto agora. Tataraneto? É, bisneto tem tem seis, neto tem seis. Agora tataraneto vai nascer um agora. Que coisa boa, senhor Zé. Que caminhão, nossa senhora. Eu... Caminhão, viu? E eu era o quê? Estava lá na enxada que nós falei. Sorteirinho. O senhor tá ficando... frequentou escola? Hein? Escola rural, o senhor frequentou? Frequentei lá no Buriti, tinha escola rural. Lá tinha escola? Era, era a escola, a professoria daqui de Franco ia lá. Era, era, era, era uma escola, uma escolinha que tinha lá no Buriti. O, o senhor lembra o nome dela, da professora? Não? Uma chamava Bethesda. Odete Rossi, ela chamava Odete Rossi, já morreu. E a outra? A outra eu não tô lembrando não, ela chamava o parece. Ô, Sr. Zé, então o senhor na roça o senhor não, não tirou leite, não? Não. Tratou de porco? Tratou de porco eu tratei, eu tinha porco muito na no, no Buriti, naquela venda minha. Aí eu tinha uma venda lá, um armazém, né, eu criava porcos furtos. Meus porcos eram tudo solto, dava a cria assim no meio do mato, e vinha com caletouada. E eu não tinha pai de milho, não tinha nada. E como é que o senhor tratava disso? Eu tratava assim, que a saía, ia para o mato, ia lá para a roça dos outros comer. Aí tinha um cunhado meu que ia me matar. Aí, eu... <risos> Comia os milho tudo do ninho ah. do... na do... coitada. Depois eu tinha onde matar. E aquela porcada que eu tinha. Quando, eu... Quando era de noite eu fechava isso. Não, de, de noite eu abri o, o, o, o, o chiqueiro, o mangueiro. E de noite eu fechava os porcos. E de dia eu sortava, de noite eu sortava. É, então, então os porcos do senhor arava a terra lá, furava, ah, é, fuçava lá. É, tinha um brejão lá que arava tudo, assim, um brejão, grande Comia isso. minhoca, comia milho, comia não sei o quê. E eu só sei que eu não comprava ração, não, milho, nada não. Aí eu tinha mais ou menos 50 cabeças de porco. Tinha muito. Aí chegou um homem lá um dia, um primo meu, <risos> ganhou um carro lá em São Paulo, aquele SD, SD, STD, aquele sordão bonito. Uhum. Ele ganhou aquele fora, aquele carro, com 10 reais que dá bom aí, aí chegou aquele carrão aqui. E eu com aquela porcada no terreno. Aí ele falou, era a véspera de Natal, mas a Vespa fazia uma semana para Natal. Ele falou, quantos porcos você me dá nesse carro aqui? Eu fiquei olhando, olhando, leitou leitoa, leitoa. É. Eu te dez leitoas nesse carro. Ele pegou e fechou o um negócio comigo. Rapaz, mas que carro não. <risos> é. A minha história é muito longa, viu? É longa mesmo, estou percebendo. O Sr. Sou, sou, sou José, o senhor na venda lá, o senhor vendia o quê? Eu vendia açúcar, vendia banana, vendia não, vendia linguiça, vendia mortandela, vendia arroz, vendia de tudo, é que nem no supermercado. Salame? Salame, é uma mortandela morandi, coisa boa. E eu vendia também muita pinga, pinga eu vendia aqueles barris de 100 mil, eu vinha lá da Arruel, lá de aqui na Barra. Eu pegava aquele barril de pinga e, e vendia os garrafões. Tinha um homem que tinha um garrafão de 20 litros, ele acabou morrendo. Não estava tá de Fernando de Pavan. Tinha aquele garrafão. Eu falei, mas moça, vai levar 20 litros de pinga. Ali, quando o senhor morou ali, ali tinha fazendas grandes ali do Salgado, né? Tinha, tinha o Bernardino Pulso. Bernardino Pulso. Jaguarão, fazenda Jaguarão do Renato Caleiro. Renato Caleiro. Tudo ali comprado de mim na minha vida. Do o do tinha O senhor tinha a gordura, o óleo, sal vendia também? Vendia gordura, sal, vendia aquela gordura de vaca. Querosene? Querosene, querosene? Eu vendia muito, porque não tinha luz, eu vendia mais de 20 lados de querosene por mês. Sal, de saco, vinha tudo de saco. Açúcar vinha de saco 60 quilos. Isso vinha de onde? Hein? Esse açúcar vinha de quê? De caminhão? Minha idade de Ribeirão, do Matarazzo, eu tinha uma ficha no Matarazzo, velho. Eu tinha uma ficha lá, comprar comprava com 60 dias e vendia com, 90 pros, com 40 para os outros. Aí compensava, velho. <risos> eu comprava do Matarazzo com é. 60 dias, entende? O Matarazzo era o atacadista. A, atacadista, né? no, em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto me contar minha vida, te falar, viu, velho? Olha, aquele armazém, aquele Buriti no Buriti, que eu vendia muita coisa lá. Nossa senhora, de domingo tinha futebol lá, enchia uma venda de gente. Essa coitada, essa minha mulher, fazia pastéis, sabe? E vendia pastéis assim, apanhava a, a, a, a piga na massa, ficava aquela pastéis assim. A massa ficava trincando? Ficava trincando. Aquilo era bom demais da conta. É. Carne tinha com fartura, né? A tinha com fartura e eu quis fazer o oh, O senhor falou de porco. E, e, e boi? O senhor criou ou não? Não, boi não. Não mexeu com, com vaca, não? Não, eu não mexi, não mexi com porco. Porco era, eu era, eu era, era, era bom de. Uh, os porcos que saíam meu não morria nenhum, porque a minha mão era boa, sabe? Dava 10, 12 leitanças, eu vendia tudo. A leitoada toda. A leitoada é. toda. Esse carro foi bonito, um carro é. com 10 leitores, tem 10, 10 leitores no carro. Não dá. É, até deu, até dava. É. Mas é, é, é, é. é. aqueles forjão grande. E o cara, meu filho, falou: não, eu pego as 10 leitores e te dou o um carro para assim. você. Eu, rapaz. eu ia só com a palma na mão. Do bonitinho aqui eu vinha com meia hora, 15 minutos. O senhor, hora. o senhor aprendeu a dirigir carro aonde? Com que carro o senhor aprendeu a dirigir? E eu aprendi com, com, um Fordinho, com um Fordinho 36 da minha mãe, lá na roça. Um Ford, grande, 34. É. Ela, a fazenda tinha um Ford, lá tinha um caminhão cada fazenda só. Cada e... fazenda tinha um caminhão desses Ford 37. 37. E, e, e aquele negócio de carro de boi? Aquele não conheci. Não. Eu conheci lá, eu, tinha lá no, nos museus, tipo. É. Família Buzete. Lá em São José da Bela Vista? É. Eu estou colocando aqui por causa do vento aqui que está. Então, Família Buzete. É. Tinha um carro de boi. Ele vinha cantando assim, aquelas rodas bonitas. Os boi grandão? Boi grandão. Aqui. Também não tinha estrada, né, o senhor José? Não, tinha. Era só ali. a castrilha, né? É, eu tinha só a castrilha. E quem abria a estrada era o próprio fazendeiro mesmo, né? É. Com enxadão. Só vendeu muito enxadão lá, enxada? Ixi, enxada de muito. Enxada, enxadão. Enxadão, chaca, jacaré, é. duas caras. As ah, duas caras. Duas caras é das melhores, né? A é, melhor que tinha, a, a enxada, duas caras. Eita! O tempo passa, né, Suzé? Olha, faz... Faz 88 anos... 88 anos. E eu te falei, eu tava na cama ali, sendo deitada aqui, minha mãe aqui. Ela falou: não vou ficar nesse menino aqui. Você sabe que daí oito dias ela morreu? E essa Serafina me pegou, fui criada na roça. O senhor lembra do enterro dela? Não, de jeito nenhum. eu tinha seis meses. Ah, o senhor tinha seis meses, né? Seis meses. Seis meses. Aí eu fui indagando, indagando, achei o lugar que ela foi enterrada, mas só que meu pai não comprou o terreno, foi na terra. Foi na terra. Eu fui no champanhar ali, o champanhar indica tudo. É. Falei, eu tenho uma mãe mãe assim que morreu tadinho, tal, tá, tal. Tá, tá, tá. Aí eu falo assim, olha, tá tal tá, tá, tá lugar. Cheguei lá, já tinha outro no lugar. Meu pai não comprou o terreno. Enterrou lá na terra. É. Pobre, meu pai era pobre. Tinha uma casa na Júlio Cardoso. Que esse meu irmão que morreu, comprou e agora ficou para nós. Eu vendia 300 mil. Aí, meu pai morreu. Esse meu irmão pegou e comprou as partes nossas. E esse meu irmão morreu e ficou para nós outra vez a casa. Voltou para pro, pro... os irmãos outra vez. Os irmãos. Ele deu 5 mil reais para cada um. Meu irmão, esse que morreu. Ficou com a casa. E mais cinco casas que ele tinha, mais dez terrenos. Ele era rico mesmo. Aí ele morreu, não tinha para quem deixar, apareceu um filho. Ai rapaz, aí é que eu tenho que feio. Diz que era filho do meu irmão, já estava com os inventários tudo pronto. Aí esse filho falou: Sou filho do Pedro Bragelha. Então nós vai ver isso aí para ele. E vai, toca, se toca aqui, toca ali, ficou dois anos tocando demanda, rapaz. Pô, eu te dou uma casa pro você rapaz? Sabe que ele não pegou a casa? Foi, eu te dou aquela casinha no orioculto pra você, de graça, vamos largar a mão disso. Dessa discussão. É. Aí ele pegou, não quis, sabe? Eu dava a mesma parte minha para eles também, que não a gente viu, eu dava pra eles também, não quis. É. Ele falou que era tudo dele. É. Aí, o pessoal Eu Mas tá, ah, tá ah, te contando tá. uma história longa demais aí? Não, aí, não ele não tá contando as não. histórias aqui, já vendeu o pro... casa, comprou casa, vendeu é, terreno... Comprou, comprou carro, carro. Ia... É, trocou, trocou com carro, com carro com porco... Trocou, com trocou com carro. carro com porco, isso é bom demais é. Ele deixa... já fez negócio para todo lado. Não, é. eu, sou ne... eu, eu, eu sou negociante até hoje, até esses dias trabalhei naquele, naquele... Rolão? Feira do Rolo. Feira do Rolo eu trabalhei 20 anos ali. Aquela que vende aquele trem velho, quanto mais velho, mais vendia. Se for coisa do louco, a, a, a, a, Quanto mais velho, mais vendia. E o senhor tem coisa velha em casa, conserva alguma coisa? Facão? Não. É Enxada? Não tem mais nada. nada. vendeu tudo. Né? Vendi tudo. Ele vendia muito maquininha. Serrote? Eu, eu vendia muito aquelas máquinas de moer carne, eu na vim, mão assim, Vendia com Mimoso? Não. É, mimoso. É. Mimoso aqui, tinha aquele... Aquele... Aqui, aquele... O moinho. Buê, eu ia no paticinho comprar por quilo, lá no Romildão, no Romildão no, no, no é. que ia arrumar para mim. E tem muita história do Romildo aqui. Aí é, o Romildo é. é. tinha aqueles ferros, aqueles máquinas, eu vendia dois reais o quilo. Um, um daqueles da cinco dias eu pagava cinco reais cada um, eu vendia cinquenta contas. Eu indico para o Aparecido lá é. do São eu Paulo. Eu indico para o Aparecido, São Paulo ali. É O Aparecido é primo da minha esposa. Ele é. vai, você vai para onde? né? Se, se... Aí vai para Memórias e Vida. Mas, aonde? Mas tem alguma é. coisa que a gente vai assistir? Pode assistir? Pode, dois, vocês vão é, ver. O canal, alguma é. coisa? Não, vamos ver. Vou botar vocês lá, deixa eu passar não, o meu contato, não, contato não. lá.